Rafael Gloves resumiu perfeitamente imposto na brusinha da Shen para você Hermenegildo Zegna para nós esse seguinte vídeo vi aqui da Xanxa tá simplesmente viralizando nesse momento assunto mais comentado do Twitter mas por quê Porque lá em Portugal ela está visitando uma lojinha que é chique no último. Sabe aquelas coisinhas lá? Chique no último, meus amigos. Que só milionário entra para fazer compras. Alguém deve estar pensando, isso aqui é uma loucura. Será que ele não tem noção da realidade? Ele não sabe o que ela está fazendo. O povo passando dificuldade. Ela falando que imposto não é para o cara que compra a brusinha da Shein. É só para a Ela não vai repassar esse imposto, não. É claro que o próprio petista está filmando isso aqui. Pode ter certeza que é uma própria assessora dessa chancha que está filmando e postando nas redes sociais. Então nós temos que fazer a seguinte pergunta. Por quê? Por quê? Ah, primeiro, vamos relembrar aqui de um post do Shannes Williams, Williams: Fascistas adoram a ostentação. E agora, toda vez que a chancha aparece, ela está ostentando. É sofá de não sei quantas dezenas de milhares de reais É cama de 60 mil reais É uma mesa que ela queria para o Dilmo de 200 mil Essa bolsa horrível aqui né, Que custa 21.400 reais Nem um mês, nem um ano inteiro de um trabalhador paga uma coisa de um décimo, Uma bolsa, uma bolsa Não é um carro, não é uma casa, não é comida, é uma bolsa Um lixo, não é para colocar lixo, o que, que a gente coloca? Mas, novamente, por que tudo isso? Porque essa grande ostentação, é porque não tem a esquerda apontando a hipocrisia da chancha, não é mesmo? Por que será isso? Aí nós temos aqui que em Portugal né, não tem ninguém ali esperando o Lula. Não estão nem aí para o Lula, não tem ninguém. Onde o Bolsonaro ia no mundo inteiro, podia ser no Japão, você viu a multidão indo atrás. Já pro Lula, ninguém nem tá nem aí, né? Agora. O pai dos pobres ficará hospedado quatro noites num hotel Cinco Estrelas com diárias de até 4 mil euros. É coisa assim para João Girino Dória visitar, sabe? E levar seus amigos olha lá, Alexandre de Moraes, por uma noitinha no hotel. Cerca de 22 mil reais a diária. A diária. Imagina o trabalhador, você que é trabalhador, se não gastar um centavo para economizar todo o dinheiro que você ganha, são dois anos para pagar um dia só do Dilma nesse hotel. E aí a gente lembra o seguinte, que não existe almoço grátis. Tudo isso é pago com o salário familiar, com a verba familiar de cada um de nós brasileiros. Nós estamos sustentando esse chique no último. E novamente vem a pergunta, por quê? Por que o Dilma está com essa sustentação toda, mesmo o mesmo Dilma que a gente viu no passado, com o cabelo todo desfeito, a camisa rasgada, falando que era trabalhadora, é o pobre, não sei o quê. Porque essa mudança drástica, completamente drástica de visual. Será que é porque as socialites todas votando ali no Dilma? Onde você vai, o PT, se só vê gente rica, festa de gente rica, esbanjando o dinheiro da população? Novamente, por que tudo isso? Qual é o sentido nisso tudo? Vejam, tá? Aqui em um dos sites diz o seguinte. Loja onde chancha saiu as compras em Lisboa tem camisetas de 5 mil reais e tênis de 21 mil que tênis lixo, não um tênis lixo, qualquer tênis aí, não sei porque o site aqui não tá abrindo, mas qualquer tênis aí tá de 10 a 0 nesse, 21 mil reais, tênis slip on, não tem nem cadarço, tênis que não tem cadarço, essa merda aí, velho, 21 mil reais, né, da Zegna. Qual que é o motivo de alguém ter um tênis desse? É porque você vai andar mais rápido por causa desse tênis? Nossa, agora eu tenho uma destreza maior. Esse tênis não serve nem para fazer caminhada. Mas é o que todo mundo precisa para ostentar. E eu não estou falando aqui de ostentação, palavra que eu gosto de ouvir. Não, não. É para você se sentir superior a outras pessoas. Como é que você prova que você é melhor no mundo moderno? usando roupas melhores, relógios caros, carros caros, roupas de grife, tênis de grife. Eu tenho um tênis de 21 mil reais. Que um trabalhador tem que estar dois anos sem gastar um centavo trabalhando para comprar um tênis desse. E aí novamente vem a pergunta: para que? Para que isso? Por que a chance está postando uma coisa dessa e visitando um negócio desse? Você acha que é coincidência? Não. Sai até na Folha de São Paulo, não é só a bolha da direita falando não, virou mainstream, o Brasil inteiro tá sabendo. Até aqui, ó, matéria da Mônica Bergama, a Mônica não vale um gramo, que sempre atacou o Bolsonaro falando assim: "Xanxa, foi à loja de alto luxo, não é só luxo, tá? É alto luxo. Em Lisboa comprar gravata para Lula? ah, O item não sai por menos de 160 euros dá um, um salário mínimo aí para você comprar uma gravata para o Dilma porque novamente essa ostentação surreal fora da realidade de todos os brasileiros e aí a resposta aqui é bem simples o que a esquerda quer fazer nesse momento é virar a página é mostrar que eles não são mais os coitadinhos não a esquerda agora quer sair da imagem de comunista operária, não que faltou um dedo ali porque foi tirado pelos empresários malvadões que não deram condições de trabalho, roupas suadas e rasgadas para a nova página dessa esquerda. Nós temos falado isso desde a eleição de 2018 que essa imagem da esquerda começou a mudar. Nós víamos ali os socialistas de iPhone que inclusive virou meme, vocês lembram da entrevista do Manuela Dávila, onde ela deixa o iPhone dela cair no chão para mostrar, somos ricos, todo mundo pode ser rico. O progressismo, ele sai dessa imagem de comunista, somos todos pobres, para passar a ideia do progressivismo, que é a mesma coisa. É tudo coletivismo, é tudo Estado querendo tirar imposto do trabalhador, mas a máscara é completamente diferente. É a máscara de milionários, de bilionários, de todo mundo vai comprar roupas na Zegna. Todo mundo vai ser rico por igual. É a ideia de que eles não são mais comunistas pobrezinhos, não. Agora eles são progressistas, são a favor das pautas liberais e do socialismo. Não são mais aquela imagem de pobrezinho. Então eles estão trabalhando nisso já faz tempo, sempre vazando imagens, visitando Nova York imagens agora em Lisboa visitando Paris tudo isso para mudar a ideia de que a esquerda não é mais sobre pobrezinhos mas sobre milionários sobre benfeitores da humanidade que compram na loja segna e gavratinha de mil reais para o Dilma então a estratégia aqui é mudar a ideia de que a esquerda é pobre Eles querem mudar para a ideia de que a esquerda é milionária A esquerda quer dividir Os milhões que eles têm com os pobres E a já quer passar agora De luxuosa Só que não cola porque nós vemos uma pessoa que mal sabe se vestir, parece vestindo ali um saco de pão, ficaria mais bonito do que essas roupas que ela compra. Então não pensem que tudo isso daí é uma mera coincidência, que ela está vazando fotos, ou ela não tem noção do que está fazendo. É tudo milimetricamente calculado, certo? Por último, diferente da esquerda, não é mesmo? Nós aqui representamos os indivíduos. Não temos os bilhões do Estado os trilhões que dizem que o Dilma tem acumulado não nós precisamos da sua ajuda para continuarmos nessa cruzada contra esses demônios da esquerda então participem do nosso apoia-se e com isso participem dos nossos grupos VIP de WhatsApp e também claro nós estamos aí na nona rifa ainda não marquei o sorteio quero fazer uma Live para sortear a oitava rifa mas a nona já tá rolando aí certo para quem quiser participar então muito obrigado pelo seu apoio Aqui, né, todos fazem de graça, todos vieram de graça. É a livre iniciativa. E é isso que sempre vai diferenciar a esquerda da direita. Até a próxima. Tchau, tchau.